Então, o povo tá entrando, manda coraçãozinhos aí, vamos então começar a falar sobre, deixa eu pegar minhas anotações aqui, o nosso papo legal. Gente, é surpreendente o que aconteceu conosco essa semana, fomos meio que pegos de surpresa, embora a gente vendo isso acontecer ah, em outros países, mas é quase que estranho a gente ter que interromper as, os cultos, os encontros, a, a juntamente a aglomeração das pessoas. E ah, é um fato real que está acontecendo, ah, nós que somos essas geração, a gente nunca experienciou isso, diferente quem passou pela Segunda Guerra Mundial, tem países que têm falado que é ah, o que está experimentando, a, a Alemanha falou isso, ela nunca passou por uma situação de estresse tão forte como ah, atualmente, agora, exceto na Segunda Guerra, e o que nós estamos vivenciando é, é, é um pouco disso, e a gente está apenas começando ah, e isso gera em nós, tem gerado também nas pessoas preocupações e gerado medo. porque São medos reais, são situações reais. Por um lado, a gente precisa se cuidar. Eu até coloquei um vídeo no YouTube, também está no Instagram, falando assim. Quem está desavisado, quem acha que isso é besteira, que é apenas uma gripezinha, que que está desconsiderando isso, eu sugiro você passar algumas horas, algum dia, talvez um dia, vendo reportagem, lendo sobre, para meio que receber o um choque e tomar algumas ah, providências sobre isso aí. Mas quem já está atualizado e quem já sabe das situações, aí é hora de fazer então um detox contra o coronavírus, por quê? O que se espera, e que os governos têm falado, é a questão da vulnerabilidade das pessoas de determinadas idades, acima de, de uma determinada idade, e também pessoas que ah, têm asmas, têm pressão alta e outras situações, porque o quadro pode complicar. Também gera-se assim, uma grande preocupação e grande ansiedade, não sei como é, que é a sua situação, mas pessoas que dependem de empresa, de uh, empresários têm perdido dinheiro, empresas têm sido fechadas, de onde vai surgir dinheiro para as pessoas sobreviverem, as famílias sobreviverem. Outra situação também é o isolamento social. Imagina a seguinte situação, não sei se é a sua, a tua família está passando por uma grande dificuldade, grande problema, ou talvez uh, até mesmo estava pensando em se separar, estava quase separando a família e agora tem todo mundo ficar juntos em casa. Que situação complicada é tudo isso aí, e a questão de você ficar ah, isolada socialmente, por si só, já é angustiante, porque nós somos pessoas que precisamos nos comunicar com outros, precisamos estar junto de outras pessoas, precisamos olhar nos olhos das outras pessoas, e eu já tenho ouvido alguns casos, amigos, pessoas com quem eu tenho ligado, conversado, é pessoas que estão na faixa de risco, já começam a ficar ansiosas, ficarem com medo, ficarem atemorizadas, talvez você esteja passando por isso, tem alguém na tua membro da família que já começa a ficar atemorizado, ficar com medo. Ah, por exemplo, esses dias eu fico pensando assim, de tanto ouvir isso, eu também, ah, será que essa gripe que eu estou sentindo é, é coronavírus? Será que é isso? E você já começa a ficar desconfiado de todas, de todas essas situações. E ah, ah, pelo fato de ficarmos isolados em de casa, pouco a pouco, podemos ficar doentes também, da nossa mente, emocionalmente. E aí que entra, então, a palavra de Deus e entra, então, essa questão do papo legal, do detox. Inclusive, eu peço vocês para ficar até o final, porque a gente vai ter um momento de perguntas vocês vão colocar as respostas de vocês, tá? Vai ser um papo. Então, eu estou dando apenas o começo do pontapé, mas depois uh, vocês também interagirem aqui, como a gente faz no papo legal presencial. Então, o contexto de, de angústia que a gente passa, está passando, de estresse também... Uh, algumas famílias tem pessoas, algumas famílias estão bem, outras famílias estão com conflitos e agora está todo mundo confinado em casa, outras situações é uh, pessoas que moram sozinhas em casa como passar por esse período, sem poder às vezes uh, uh, uh, vai, uh, podemos chegar numa situação de nem poder sair de casa só um membro da família, para ir no supermercado como outros países tem acontecido e gera pavor e gera medo e muito medo em nós e nas pessoas o que fazer? E aí eu preparei alguns versículos que eu quero compartilhar com você em provérbios 4, 23 fala assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida além do que você deve estar fazendo se não está deve começar a fazer da higienização da limpeza até mesmo um pouco paranoico mas é necessário pelo contexto que nós estamos vivenciando mas além disso você precisa guardar sobre todas as coisas guardar o teu coração porque é dele que procede a fonte da vida porque mesmo que você esteja bem fisicamente se sua mente se teu coração não estiver bem isso Vai ser muito ruim para você e nós não queremos que isso aconteça com você, como também não quero que aconteça comigo. E é preciso a gente então estimular essa corrente das pessoas se ajudarem mutuamente aquela historinha da velhinha, uma velhinha acendendo a outra, uma velhinha falando pra, boas palavras para a outra. E no final desse vídeo, também desse, desse momento de palavra, eu vou falar para vocês algumas iniciativas que você pode fazer. Você também pode dar outras iniciativas também do que se pode ser feito para minimizar isso guardar o nosso coração. Uma outra coisa que é importante também, fala assim, sobre o construtor, que é a tem uma parábola que a gente desde pequenininho já ouviu na igreja, e talvez vocês também já esteja bem familiarizado, mas vale a pena lembrar, que é daquele construtor que construiu sua casa sobre a rocha, e aquele que construiu sobre a areia. Então a gente está passando uma situação que é esse momento que a gente vai precisar disso, porque se você constrói sobre areia, ou seja, sobre situações ah, incertas, inseguras, chega a tempestade, chega a o grande volume de água sobe e a casa que não foi construída sobre a rocha, ela fica muito sofrendo muito, muito segura. Então, a nossa vida e a nossa experiência precisamos estar sempre construindo o Senhor. Se você até hoje não construiu direito sobre a sua rocha, está na hora então de construir sobre a rocha. Por quê? Porque chuva está chegando, a situação está ficando muito difícil, muito complicada e a gente precisa ter segurança. E quem pode nos dar essa segurança é Jesus Cristo, que pode dar essa segurança dentro de nós. Então é a hora de a gente aproveitar para se firmar nessa rocha em Jesus Cristo, tá? Uma outra, uh, um outro versículo que eu queria deixar nesse contexto que de detox, de você fazer um detox dentro de vocês contra pensamentos negativos, contra uh, uh, muitas informações que são Hoje são muitos verdadeiros que a gente está vendo, e isso gera para nós muitos pensamentos negativos. Está é, em Isaías 26,3 que fala assim: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então, essa é uma hora da gente pegar nossa mente e firmar em cima de uma rocha, em cima de Jesus Cristo. E a palavra de Deus tem um poder muito grande de ajudar a firmar os nossos pensamentos, porque imagina você estar tá na tua casa, você está isolado socialmente das pessoas, está em casa, ainda não adoeceu, não está com gripe, não está com nenhum sintoma, mas começa a adoecer na sua mente, é desolador. E aí você precisa firmar o teu pensamento em Jesus Cristo, firmar teus pensamentos nas boas palavras do Senhor. E aí a paz de Deus, eu acredito que a paz de Deus vai tomar do teu coração, tá bom? E aí algumas coisas que você pode fazer para desintoxicar você desses pensamentos negativos. É primeiro se encher de boas palavras. E aí, essas boas palavras, a Bíblia é um grande aliado para você. Ela pode te ajudar muito usando versículos, por exemplo, ó. Tem, essa semana eu já vi a, a, a, relatos de pessoas usando a situação lá do Egito que aconteceu, do, das pragas e o que foi que as famílias fizeram quando ficaram dentro de casa que não podiam sair, e eles mataram o cordeiro e se alimentaram desse cordeiro, e o que representa isso? É, comer de Jesus é aproveitar esse momento da qualidade para a família se a tua família estava desestruturada, o que é que você pode fazer? Usar a palavra de Deus, fala sobre perdão, reconciliação, se reconciliar, pedir perdão chorar juntos e a família ficar mais unida é usar esses momentos, não ficar apenas vendo Netflix, embora em algum momento você vai assistir, sem dúvida, o repórter, mas é usar momentos de qualidades também na família, de reconciliar, de fazer brincadeiras em casa. Inclusive, eu até fiz aqui em casa, para vocês tiveram uma ideia, brincando com o é a caixinha do tédio, onde a, a gente colocou várias ideias para quando o tédio surge a gente poder tirar essas caixinhas. Então. Buscar ajuda espiritual da palavra Usar outros meios também para você usar Na tua família para tornar Um ambiente saudável dentro de casa Porque a gente vai precisar desse momento saudável Na família, porque vai gerar estresse Entre a gente, vai gerar A irritabilidade Pode ser gerado Na família, e se você Procurar usar a palavra de Deus A princípios cristãos, princípios Bíblicos na tua família, isso vai gerar Um ambiente mais leve e saudável Que vai ajudar a Vivenciar isso. Ah, uma outra coisa que... Vocês podem fazer... Diminuir... De... Ouvir... E ver... Coisas... Ruins... Que não vai faltar nesses dias... E que são verdadeiras... Mas... Gente, pensa o seguinte... Se você não tem autonomia... De resolver certas situações... Se você não pode dar contribuição... Para melhorar... Aquela situação... Não prolifere e não se envolve. Se tem situações que você está tá sob seu controle, que você pode ajudar, de repente você pode. Alguém está precisando de uma ajuda e você pode criar um grupo e, e criar uma cota para mandar para aquela pessoa de recurso financeiro, de alguma coisa, faz isso. Ou seja, o momento agora nosso, que estamos dentro de casa, é procurar aliviar a dor das outras pessoas. Por exemplo, os médicos estão. Vamos se começar a desdobrar, a gente, estão começando. É, intercedendo ter algumas coisas aqui que a gente precisa, por exemplo, orar. Além de ler a Bíblia, ler a Bíblia, diminuir a quantidade de coisas negativas, mas, por exemplo, orar. E orar por pelas pessoas doentes do mundo, pelo número de pessoas doentes. Orar pelas pessoas vulneráveis, outros que moram sozinhos, orar por essas pessoas. Orar pelos nossos governantes também, independente do partido político, das situações. Mas orar para que Deus, nesse momento, dê sabedoria para eles poderem agir e agir de maneira rápida. Não só do nosso país, mas dos outros países também. Orar pelos governantes, pelas autoridades que estão responsáveis sobre isso. Orar também pelos doutores para que Deus dê força para eles para eles resistirem, que eles estão dando tudo dele para nos ajudar. Orar pelas pessoas que vão perder, estão começando a ter percas ah, financeiras grandes, empresários que podem fechar suas empresas, das outras pessoas que vão ser desempregados, orar e interceder por essas pessoas. A gente pode pedir, formar grupos ah, na nossa comunidade para orar e interceder, ter um momento do nosso dia para a gente orar por essas pessoas, orar por essas situações, orar por você mesmo também para ter paz, aproveita para me colocar também na tua oração, ah, para que tenha grupos familiares, que são aqueles grupos de células que se reúnem, orar por essas pessoas, ah, se, se conectar com elas, orar também pelas igrejas também, que hoje elas ah, ah, deixaram de ter reuniões físicas, mas como elas poderem manter contato com os outros, orar pelos líderes dessas igrejas para eles terem sabedoria também do que fazer, orar pela nossa geração jovem também, que aproveitem e criem um movimento impactante pelas redes sociais, mesmo sem estarem juntos, mas influenciar com palavras de vida. Eu acredito, se nós nos envolvemos dessa forma, pensar dessa forma, isso vai aliviar esses pensamentos negativos, vai ser um detox em nossos pensamentos, e a gente vai estar produzindo vida produzindo a harmonia entre as pessoas, produzindo paz que a gente vai precisar muito nesse momento de força no Senhor Jesus para nós então passarmos juntos bem tanto fisicamente bem, mas também nossa mente bem tá bom? Então, é era a palavra do nosso Papo Legal de hoje. E agora a gente vai ter o um momento de conversar no Papo Legal. Eu vou começar a fazer as perguntas. Eu vou convidar Márcio, que ele vai entrar conosco aqui. Deixa eu ver se eu acho Márcio... Márcio Holanda, que fez Instagram aqui. Deixa eu convidá-lo. Ele vai entrar conosco aqui. E eu vou colocar, então, as perguntas. Tá? Como é que eu faço para convidar? Eu agora estou com dúvida como é que eu faço. Márcio, você está aí. Ups. Eu acho que eu mudei a câmera para outro lado, mas estou aqui ainda. Não saia, porque nós vamos ter... Gente, eu não sei. Agora eu preciso da ajuda de vocês, tá? Tá? Deixa eu ver aqui. Ah, ele pediu aqui, viu? Pronto. Ele vai entrar aqui no live com Márcio. Sim, não. Vamos ver. Márcio vai entrar aqui. E aí, então, a gente vai fazer as perguntas. E aí eu quero ver as respostas de vocês no nosso papo legal. A questão é para vocês seguir também, que a, o nosso papo legal, ele, é essa mensagem, pode, né? não mensagem, mas a, é? o roteiro das perguntas, elas eu deixei no... da é igreja aberta, o site é igreja aberta, Você pode pegar esse roteiro de perguntas, você vai achar essas mensa... esse resumo dessa mensagem que eu acabei de falar agora. E do outro lado, você vai achar as perguntas. Porque você pode fazer essas perguntas, aproveitar que você está reunida e então ter conversas usando as perguntas. E aí, Márcio, tudo bom? Você está me ouvindo? Oi, Rogério, tudo bem? Oi, todos Eita. que estão conosco aí. Esse aqui é Márcio. mora aqui em Recife, junto comigo também. Somos quase vizinhos, é são duas quadras de diferença. E nós, então, vamos ter o um papo legal conversando. E vocês também podem participar, tá? É muito importante que vocês também participem, respondendo aí todos vocês. Então tá, a primeira pergunta é... Você sabe o que significa detox? Detox. Detox. Cara, Quem está nos vendo também aí, Coloque você, o que é que vocês acham que significa a palavra detox? Cara, detox, detox... Eu uso eu, eu muito esse, esse negócio de detox em alimentação, né? Sim. É, coisas que a pessoa come para tirar toxina. É, foi, mais ou menos por aí. É, é mais ou menos por aí que eu, que, eu, que eu tenho ouvido. Nunca entrei muito não, no assunto. Uhum. Limpeza. Ok. Limpeza. Limpeza. Uhum. Gente, é o seguinte, o papo legal, a gente também não chega numa definição, assim, a, a resposta certa, você acertou, errou não, tá? Isso é um ambiente para nós conversarmos. Então, é você dizendo o que é e a gente vai ah, conversando sobre. Então, limpeza, né? Você falou também que é para tirar as coisas sujas que a gente... As, tem coisas, as coisas ruins que estão no corpo, né? Rir no corpo, né? E por isso aí. Você já ingeriu algum alimento ou fez alguma atividade física? Ah, tá. E qual a finalidade do detox? Processo de desintoxicação. Lívia colocou, Isabela falou limpeza? Colocou. E você? Isso. Isso. A, a, a resposta é de Lívia processo de detoxificação. É, pois é. Né? Profissional. Viu? Profissional falando, né? Desculpa, tá? É. Então, é, se sentir melhor, é, se sentir mais vigor, ah, não, se, não, não se deixar é, é, abater com as, com as toxinas. Hum. E isso você, é. Rogério? Só, tá, só, tá só perguntando o que, é que você acha? Então, então, eu acho que também tem essa finalidade também, deixar a gente com bem-estar, deixar. É, é, Limpar, tem a história do detox do fígado, disso e daquilo, né? Então, eu acho que tem essas finalidades mesmo de, de tudo isso aí. No contexto da mensagem, limpar o nosso interior das coisas negativas dentro de... Do confinamento atual. Atual. Ah, agora foi a palavra de um pastor. De um líder. Muito bem, isso mesmo, Zé. Zé da Silva colocou pra gente sair. E é isso aí, então tem essa finalidade mesmo de fazer essa limpeza. E tá. Você, Márcio, já já ingeriu alguma coisa que fei ou fez alguma atividade física com essa finalidade de fazer um detox? Olha. Não, eu, eu na verdade já, na verdade já, a Carol uma vez preparou para mim hum. algumas coisas. Eu confesso que que eu não sei. Não Sim, sei então. o nome, não sei o nome. Mas foi interessante, foi uma experiência é, suco verde, Hoje mesmo eu tomei suco verde aqui em casa. Ele já fez foi, foi, verde, foi na, eu hoje. sei que é, era, era verde, é verdade. Uh -huh. Era verde. É, bem, é, foi uma interessante. Uh -huh. interessante. Tá, vamos lá então agora. Enquanto, só para quem está vendo pela primeira vez o Papo Legal acontecendo, é o seguinte. É, primeiro momento é conversando, a gente escolhe um tópico bem generalizado. E a gente agora vai passar para o segundo tópico, que é compartilhar, compartilhando agora, primeiro fui conversando, agora compartilhando, escolha algumas perguntas de abertura, que vai começar a abrir mais o nosso coração, por exemplo. E quanto ao seu coração Márcio, nesse contexto que a gente está vivendo agora de confinamento e dessas notícias bombásticas que a gente está, estamos participando de uma guerra com um inimigo invisível. Você acha que está... Como é que está o seu coração dentro disso e você acha que existe alguma toxina? Olha é, é, eu até eu achei você, que era até confessado, tá, eu já te, eu né, tô, Mas fiz, fiz essa pergunta para Márcio, mas é para você que também está nos assistindo. Se nesse contexto que a gente está vivendo, se você está como está o seu coração e se você está sentindo alguma toxina diante disso que está no seu coração. Dá pra, todo mundo dá para responder aqui também no, nos comentários. Só o, uma contextualização: a gente faz, é, a gente costuma fazer todo sábado, né, neste ano, a, o Sim. nosso papo legal presencial. Isso. é tem a, onde a gente tem, tem a mensagem, a gente conversa também. É, e é isso que a gente está fazendo aqui, tendo essa, tendo essa conversa. É, de, olha, de. Mande vocês aí, mande resposta. Sim. É, coisas como é, que, como é que eu estava, eu estava até conversando contigo hoje de manhã, né? que uhum. de, de, de, essas dessas muitas notícias, a gente não sabia como é que, como é que ia ficar, é, como é que ia trabalhar, é, vamos ficar em casa, mas não sei, não sei como, é que, como é que o país vai estar, é, vai, como é que o país vai responder a toda, a toda essa, essa questão de doenças, e também economicamente, então, como é, quais, quais vão os seus impactos, porque acaba, acaba, acaba atingindo as, no, as nossas vidas, né? É, e assim, tem uma, uma sensação de, de, de perda de controle, assim, não, não, incerteza, acho uhum. que era essa, essa, essa resposta, incerteza, é, o que não, não é um sentimento muito legal, né? Não uhum. é nada legal mas bem é eu confesso que no, essa no final semana das contas, fica fica pesada uhum. e você tem uma toxina que está afetando você dentro desse contexto aí então essa semana eu já vim acompanhando isso e também já estava acompanhando notícias negativas excessivas e já estava acompanhando também no reportagens de outros países e aí como eu, eu assim gosto muito do inglês então eu já estava ouvindo já em situação das reportagens já bem louco lá dos Estados Unidos, ali na Europa, algumas situações. E isso já ia gerando certo sentimento. Né? E esses dias também, com o acontecimento aqui no Brasil, até para saber a dimensão, eu acompanhei bastante. E alguns dias também já estava assistindo esse assim, de um repórter para o outro, para o outro, para o outro. Para poder entender a gravidade da situação que a gente estava aqui no Brasil. E converso para você que assim, isso meio que deixou paralisado meio assim, sem força para pensar em outras coisas, de produzir outras coisas, de fazer meio que isso aí. Então, eu posso dizer que eu fui toxi, recebi toxinas essa semana, disso, até que eu caí, ah, comecei a perceber que as, o caminho não era esse. Né, aí. É e uma coisa a que a gente, que gente tem, assim, não, sei, não, sei se, não sei se aconteceu sim. contigo também, Rogério, mas em todo lugar que você... Tudo bem que a gente agora, eu comecei a ficar em casa ontem, ontem à tarde, Sim. mas até então, em todo lugar, a conversa era só desse assunto, né, só uhum. é, da, da evolução, da doença, é, das medidas, do que vai acontecer, e era só isso, eu ficava uhum. só remoendo disso, era tão intenso, ainda é tão intensa a conversa sobre essas asunas que caramba, só tem isso, só tem isso. Essa é a única agenda de... Não, e o aspecto geral das pessoas, sabe, nós também é um aspecto assim, um pouco é, pesado, né? A gente tá pesado. Você tá sai, vai ver uma outra pessoa distanciando da outra pessoa. Então, assim, eu acho que pro o nosso cérebro isso vai causar alguma coisa com o tempo, o sentimento, porque assim... A gente vê a pessoa à vontade de chegar perto da outra, abraçar e agora esse distanciamento. Né? E claro, por outro lado, é achar outros meios que a gente possa demonstrar esse carinho pelas outras pessoas. Né? Por exemplo, talvez, é, aqui em casa eu propus com, com, a, com o Stead, a gente, periodicamente, dois dois dias, ligar para idosos próximos a nós, a nós, principalmente os avós, para gastar um tempo com eles, conversando, mostrando coisinhas, que não era comum pelo corre, -corre mas dá essa atenção para levar um alívio também para eles. É né? que isso também seria uma pregação do Evangelho. É. Inclusive, ah, tá. eu recebi uma ligação de Rogério hoje de manhã. Não ah, estava foi. esperando, porque na igreja a gente tinha a gente tinha paralisado, não faz reuniões por um tempo. Aí não teve grupo familiar, não teve reunião de oração. Não teve, assim. As reuniões foram, foram paralisadas. Aí você uma ligação hoje, uhum. foi, foi muito boa, inesperada, foi muito, foi muito legal conversar com alguém. Amém. Pois é, eu acho que embora, porque assim, a ficha também está caindo direito para a gente, né? A gente está, o tanto ver assim, isolamento social, que meio que a gente está também até se isolando dos celulares, de ligar, de contratar as pessoas, mas, sendo que a gente está percebendo a necessidade disso, de ligar para outra pessoa, e aí eu tenho uma dica assim, bem legal que hoje surgiu, foi a seguinte, ligar para as pessoas e dizer assim, Posso orar por você? <risos> pelo que eu posso, eu posso orar, orar por você? posso orar por você que a gente estava praticando, né? Por, isso, e então, tu fazer agora por é, telefone, rua, de preferência, usar a câmera para poder ver as pessoas? Isso faz um bem tão grande. Para mim faz muito bem, eu preciso fazer isso, como eu acredito também que faz com a outra pessoa do outro lado também, né? Da gente poder fazer esse demonstração de carinho, de amor pelo outro, fazendo isso. Então você que está assistindo aí. Vamos multiplicar isso aí, ligando para as pessoas e dizer assim, ah, posso orar por você? Não é, porque muitas vezes a gente liga um para o outro para fez isso, fez aquilo, cobrava, coisa, precisamos realizar tal coisa, realizar isso, mas ligar para orar um pelo outro que eu acho que a gente está precisando disso, porque estamos isolados em nossa casa e amedrontado. Tá. E... Vamos então para outra pergunta? Gente que está assistindo aí, bota em resposta. A próxima pergunta é Muitas vezes temos pensamentos negativos que significam verdadeiras toxinas para o nosso coração. Eles nos deixam até certo ponto doente. Você acha que Deus se importa com isso também? E aí? Vamos ver o que o povo vai dizer? Quer que se eu dizer um de novo? De... Repete, repete. Tá, é que às vezes, assim, os nossos pensamentos são como toxinas que deixam o nosso coração ah, doente, até certo ponto doente. A pergunta é, você acha que Deus se importa com isso? Por quê? um coração... Você é um oi para minha sogra. Oi, Lindalva. Oi, <risos> Acho gente. que essa é a primeira vez que ela tá, ela tá me vendo fazer algo online. É... é... Cara, eu acho que, acho que Deus se importa. Acho que Deus importa. É, ele, ele tão se importa. Ele tão se importa que a gente, a gente vê algumas vezes ele, ele mudando a situação. Ele tá, ele tá olhando a gente. É, a gente tem essa confiança né, de que ele não vai nos colocar numa situação que a gente não consegue suportar. Ele, tá, ele vai nos dando a, a... Claro que a gente não entende, né, mas ele vai nos dando sempre a os materiais, os recursos, ou sempre a força para que a gente possa se possa suportar a situação. Ele com certeza, eu, eu, eu acredito, eu creio, eu creio que ele que ele está olhando, Ele está olhando para a gente, para cada um e, e, e segurando todo o, o mal além do que a, do que cada um consegue suportar. Eu eu plano de confiança nisso. Ele não, não permite não que a, que a gente que a gente que valem ele está sempre olhando. Para quem agora, o que a gente está falando é a gente teve, está falando sobre detox e pensamentos negativos contra o coronavírus. E aí a gente teve uma palavra no começo e agora a gente está no momento de perguntas e respostas que você que está nos ouvindo pode deixar a tua resposta. E a gente falou então assim que pensamentos negativos são como toxinas que adoecem o nosso coração. E aí se Deus se importa com isso, o do Márcio, Deus se importa e Ele também não coloca para nós situações além do que podemos ver. Tá. Aí tem uma história sobre essa questão assim, de pavor, né, que foi gerada ah, na história da Bíblia, na Bíblia, no povo de Israel, que teve Josué e Caleb. Ah, só contextualizando é que eles foram enviados, tinha 12 espias, 12 foram espiar a terra, e dois voltaram para cá. É linda, a nossa boca fala que está cheio o nosso coração. E aí voltaram. Dos dez, eles falaram, ó, oh, a coisa é horrível e nós vamos ser completamente destruídos. Tem entre esses dez, do, dos doze, teve dois que falou assim, Deus está conosco e nós vamos vencer. Como a gente pode aplicar essa situação e esse sentimento dos dois, de Josué e Caleb nessa situação. Deus está com a gente! E tá, e, e, tá, e eu, tá eu queria até gente. fazer uma coisa, porque também foi, essa semana foi meio que polêmico também, né? Que no meio cristão também, sobre o heroísmo. Em que situação a gente pode aplicar a situação de Caleb, de é, confiança no Senhor? sem ser irresponsável, porque para essa semana talvez alguns falaram assim, não, a gente vai, sai, tem o um problema, e eu, quando começou a situação se agravar, se agravar, hoje, alguns voltaram atrás. Como é que a gente pode aplicar esse sentimento de vitória, de, de não ser negativo nessa situação tão caótica? É, sabe, sabe uma coisa que eu tava, que eu tava lendo para compartilhar com vocês hoje, é que é, existe uma grande diferença de a gente se vir assim com propósito com, com obstinação uhum. é, com vontade e se vir sendo guiado pelo espírito é? a gente não, a gente não a gente não tem somente aquela força de vontade não a gente a gente a gente não tem somente um objetivo a gente também é guiado a todo momento uhum. a gente é, a gente vai seguindo passo a passo é, assim foi na, na em, to, em todas as batalhas com, com Josué. Vê, teve, teve, batalha, teve batalha que Josué é, te, é, não, não, foi, não foi guiado, foram lá e perderam. A gente precisa estar é. tá seguindo a orientação do Espírito. Amém. A gente tem um Espírito, né? A gente, é, exato, Amém. tem que ser sensível ao que o Espírito está querendo naquele momento. A gente não pode deixar as nossas experiências passadas é, se virem de guia para o que a gente vai fazer agora. Uhum. Na verdade o que Deus nos convida é seguir o Espírito, uhum. ser como alguém que realmente não sabe o que fa... não, não sabe o caminho e não tem um mapa, só que vai seguindo o guia. Né? Você já já, já já fez trilha, é, não sabia não sabia o caminho, não sa... nunca foi naquele local, somente vai seguindo o guia, não é isso? Uhum. A gente é. tem esse guia a gente a gente tem um espírito dentro de nós que vai nos guiando a cada situação essa situação que a gente está tá, tá, tá tendo na igreja também né porque afinal a, a proposta é vamos vamos fazer vamos, vamos conter vamos as igrejas também participarem da contenção uhum. essa doença isso é uma é uma situação nova, então a gente a gente precisa ir diante do senhor Amém. ver o que é que o espírito tá querendo nesse momento a, a, a, a igreja não se vai não... deus não espera da gente é, heroísmo né ele Amém. só espera da gente seguir Amém. o grande herói é jesus a gente vai seguindo segue o que o espírito tá tá falando para as igrejas segue o, o que o, o que o espírito tá falando dentro da gente segue também o que o, o que as a liderança da igreja Tá, tá propondo a gente a gente é um povo a gente acaba sendo um povo bem simples a gente só a gente só segue é uma situação nova seu e agora e mas se fosse uma situação uma, uma situação você já tem a gente já tem experiência aconteceu seu agora porque o senhor está tá sempre mudando o feito só para onde quer né e, e, quem diria aquela aquela aquela aquela batalha que josué foi que derrubou a muralha pois, é. É. Tem que seguir, hum. tem que seguir o que o Espírito está hum. dizendo. Hum. Não vale outra é coisa. É isso não. aí. Uh, estamos chegando no finalzinho do nosso papo legal. Uh, vou dizer a vocês que esse vídeo vai ficar gravado no YouTube, se você tiver aqui. Cé Silva colocou: a maior valentia de um cristão hoje é ficar em casa e fortalecer os laços familiares muito bonitos. Amém. E é muito verdadeiro também. Essa é a nossa valentia é resgatar a nossa família, para o Senhor, com o meu cordeiro. Aquele, a, a, o exemplo do povo de Israel ainda está na minha mente essa, essa semana, sugiro você também ler, tá em Êxodo, uh, logo no começo do livro de Êxodo, uh, essa história, acho que é 11, 12 e 13, que fala das pragas que, houve, que aconteceram no Egito, e uma delas, que é a praga do, do, do último, do primogênito morrer, que foi a última praga, o comando era ficar todo mundo em casa naquela noite, iria passar o anjo da destruição e dentro de casa você iria comer o cordeiro, ou seja, reatar os laços familiares. Usa, eu vou dar uma sugestão, usa esse roteiro do Papo Leal que fala sobre isso. Está no site chamado igrejaaberta.com.br. Você vai encontrar o resumo com vários versículos, muito bons versículos, e com essas perguntas também. Aproveita para sentar com a família ainda hoje e... Fazer essas perguntas um para o outro. Vocês vão ver como vocês vão ser fortalecidos, serem edificados juntos. Né? E... Amém. Amém. Então, chegando no finalzinho do nosso papo legal, a gente tem um momento agora de oração. Eu já ia dizer, vai ter o orar com poder. Vai ah, Muito... sim, porque tem que ir orando, seja usado e ora especificamente com poder. Então vamos orar. Senhor Jesus, uhum. seja com todas as pessoas que estão vendo esse vídeo e nos ouvindo também. Senhor, seja uhum. com os familiares, Senhor, que as famílias se fortaleçam contigo. Senhor Jesus, uhum. seja também com os idosos que estão em fase, na faixa de risco. Senhor, dá paz para eles, que eles acham paz em ti, com sua casa sobre a rocha. Senhor, seja com os governantes, dando sabedoria, que sejam ágeis, sejam prudentes nas suas ações. Senhor Jesus, seja com os médicos, dando forças, as enfermeiras que estão ali, dando, Senhor, pelas pessoas, pelo resgate. Senhor, em toda essa Amém. situação nos ajuda a te glorificar e reconhecer que tu ainda continua sendo bom. Senhor, dá-nos dá um coração, Senhor, de nos humilhar, de, adetir, de não ter um coração soberbo de te maldiçoar, mas pelo contrário, dá-nos um coração de perceber que tu ainda és Deus. Amém. Senhor Jesus, tu és Deus não pelo que tu fazes, não pelo que tu tens, mas pelo que tu és. E nós sabemos Amém. que tu és o princípio e o fim. Senhor, tu és bom. Tu és Amém. amor. Quanto a nós, Amém. guarda nossa fé e nos ajuda, Senhor, guarda, a espalhar essas boas novas que tu colocaste em nosso Amém. coração. Para com todas as pessoas que tivermos alcance. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém. amém. amém. E, e aí, a última parte, Rogério. Que o, é desafio. O, des o desafio. Pois, então, o desafio. O <risos> desafio é você fazer um detox amanhã amanhã ou hoje ainda de 24 horas sem ouvir notícias negativas relacionadas ao, ao coronavírus. 24 horas. Uau! Amei! 24 horas. Para você fazer um. Pense comigo o seguinte, gente. Se você já está em casa, você não precisa saber que o número de pessoas dobrou. Você não precisa saber o quantativo é de pessoas que estão infectadas. Se você está em casa hoje, você não precisa saber disso. Se você já fez sua, já comprou as comidas para você ficar dentro de casa, você vai ficar em repouso dentro de casa. Você não está num, você não é um governante, você não está indo para o hospital resolver isso, você não precisa dessa informação. Já tá fazendo mudar, sua parte, né? Para mudar a sociedade você precisa agora proteger sua família, pelo menos nessas 24 horas, e proteger sua mente. Pelo menos isso. Por quê? Porque tem pessoas que já estão se conseguindo dormir durante a noite. Imagine se você entrar em colapso dentro da sua casa. Você precisa ter que ir no hospital. Então você precisa ter calma, você precisa descansar e desintoxicar. Então são 24 horas, esse é o desafio. Não é de uma semana não, porque o desafio do papo legal geralmente tem é uma semana. É só hoje, 24 horas. Você que acabou de ver esse vídeo, 24 horas sem ver. Inclusive aqui em casa, eu estou começando a ver agora, vai ser um jejum também disso aí. Inclusive minha esposa vai me ajudar e eu também vai me ajudar a ficar assim. Nada então, melhor que um domingo, não é pra isso. Ninguém é obrigado, tá? Vai se você 24 horas. Tá bom? Fazer Befeito. comparativo. Porque eu sou desse tipo de pessoa. Fazer comparativo. Onde é que está? Qual o estado que tem mais? Qual o estado que tem menos? Qual o país que tem mais? Qual o país que tem menos? Eu, fa eu faço isso. Então serão 24 horas detox de pensamentos negativos contra o coronavírus. Amém. Porque eu acho que o procedimento a gente já aprendeu. Lavar bem as mãos, desinfectar as superfícies, abraços, beijos, não sair de casa. Eu acho que o, o essencial... Nós aprendemos de fazer. E é. já pegamos os ah, números casa também... De... Já, já, já fechou. É, já pegamos também os números que nós já sabemos que são necessários se acontecer, onde ir, os locais já acontecer. Então, assim, as informações necessárias, já sabemos. As outras, é para matar a nossa curiosidade, matar a nossa, um pouco nossa ansiedade. Só que mata a ansiedade e gera mais ansiedade ainda. Então, vamos... É, é, claro, talvez na sua casa você não tenha o controle total, mas o que depender de vós... Como aquele que fala assim. independente de voz tem de paz. Então, no que depender de você, individual, 24 horas. Eu assumo isso pra mim. Márcio, você quer assumir isso? Eu assumo, também. Eu assumo Pronto, também. Então, pelo menos nós dois aqui, 24 horas. Se você que está nos assistindo quiser assumir também, quiser botar aí, vou assumir, vou fazer isso. Coloca aí também, tá? E, no, no que depender de você, 24 horas, até colocar... detox de pensamentos negativos contra o coronavírus. Alguém aí, mais aí? aí? Vamos ver se alguém coloca aí mais. Tá? Eu vou colocar esse, esse vídeo no YouTube, breve, breve vai estar disponível lá, compartilha com as outras famílias, compartilha com o outro pessoal. Ah, divulga também lá o canal, tem muita... Mais outra aí, Israel vai assumir também esse desafio. 24 horas, detox, pensamentos negativos sem ver informações sobre coronavírus. E é isso aí. Foi muito bom, Márcio. Gostei de papo legal. Gostei. Eu pensava que ia passar tá um sábado sem, sem papo legal. Pois que é, por tá, tá vendo que, que coisa certo. legal também. Deu muito certo, bom. isso aí. Isso aí. E no próximo sábado nós vamos ter papo legal também. Ou presencial, que eu acho difícil, ou aqui no papo no, aqui. E quem sabe a gente vai ter outro convidado conosco. Isso aí. Vou, vou, vou, vou, vou esperar para ver. Tá bom. Amém. a todos vocês aí. Muito, muito obrigado. Melco também falou que vai fazer aí também. Vai assumir também o desafio. Isso aí, ó. Somos Olha, quatro agora. Vamos assistir mais aí. Teve também. Minha esposa colocou. Lívia colocou também. Que vai também fazer. Sem de detox. É isso aí. Detox isso aí. Vamos ficar em paz guardar nossos pensamentos firmes em Jesus e Ele vai guardar o nosso coração. Um abraço a todos, Amém. muito obrigado por ter ficado. É você. Um abraço, tchau. Tchau, valeu.